Oi, meu nome é Ana Rosa Strini, sou fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho nessa área há 11 anos, escolhi Londrina porque foi a cidade onde me graduei e constituí minha família. A minha maior satisfação é estar deixando as mulheres londrinenses mais lindas e melhorar cada vez mais sua autoestima e, claro, trazendo novidades para essa área da estética. Meu negócio é Londrina.